Viva amigas, um ponto muito interessante, remata na perfeição, desce depois pelo ponto, portanto, os fios descem pelo ponto, vêm do remate invisível ou quase invisível. Isto é mesmo quase invisível, muito interessante. Vai ver como é que isto se faz. Vamos lá para o ponto, laçada na agulha, entra, vai buscar. Agora vamos passar aqui por este lado. Muito interessante. Passamos aqui por baixo de um. Agora é que vamos buscar a outra laçada do outro lado. Passamos por baixo de dois. E fechamos o ponto. Espetacular ponto. Muito lindo. Agora metemos duas correntinhas. Que é para fazer esta ponte. Reparem que este ponto anda de espaço em espaço. Muito interessante. Eita.